Não saiam agora, porque aqui quem está falando é o Johnny. Sim o Johnny, não aquele lixo do Gamox. Para quem não sabe, eu sou o Johnny. Prazer. E o jogo da vez se chama, Ataque dos Manequins com Fogo na Chavasca 7. Ou como seria o nome em inglês, Resident Evil 7. Bom. Parece que ontem foi muito louco. Se não for para acordar e não souber onde estou, nem me chame. Parece que eu devo sair da casa, senão minha mãe vai brigar comigo. Esse menino lembrou Gamox quando tinha sete anos vendo Xuxa. Olha. Um piano. Puta que pariu. Por isso eu sempre odiei Mozart. Essa casa é muito bem decorada. Parece o barraco do tio Jorge. Eita. Achei um dedo. Acho que devo enfiar. O dono dessa casa parece amar muitos manequins, pena que eles são muito feios. Cala a boca seu idiota, se eu ver você me xingando de novo vou me vingar. O que foi isso? Quem ousa falar assim com o Supremo? Eita porra! Vocês quatro estão no meu barraco e eu quero que saiam agora. Você não manda em mim. Vou matar você sua prostituta de plástico. Morra! He he he he. isso é pra aprender a não mexer comigo. Depois de toda essa morte, fiquei com fome. Que temos pra comer? Hum. Macarrão. Acho melhor ver como está o pernil da vovó. Puta que pariu é a Gretchen. Trancado. Olha só que conveniente, um cortador bem perto, eita Giovana. Essa com certeza seria a boneca da minha filha. O que temos aqui? Uma fita. Deve ser pornô pronto para assistir esse pornô André. André, cadê você, sua quenga? Ai meu Deus, ele está menstruando pelos olhos. Esse foi o pior pornô da minha vida. Esse pornô me ensinou que tem uma chave aqui que com certeza deve ser da saída. Puta que pariu, o pai da Gratia mora aqui. Eu só quero ir embora dessa casa. Eita porra, o pai da Gratia está cagando lá em cima. Eu achei uma arma. Agora quero ver esses manequins me assustarem. Podem vir todos que eu não tenho medo de. Puta que pariu! Eu falei que ia me vingar de você. Morre sua quenga. Agora vou embora para sem. Puta que pariu! <risos> Nunca mais jogo esse jogo de novo. Vou deixar com o Gamox pra jogar por vocês. Now. Yeah.